E aí galera, beleza? De tá com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui hoje com o Franklin Seguinte, manos, estão dizendo que o Tony Stark está ali tomando café Naquela cafeteria cafete... caf... é, é, que, o... que o Michael, vocês estão ligados? Aquela cafeteria que o Michael encontra a família dele lá, tal Eu Vou passar com o Carl lá pra saber se é verdade e se realmente for o Tony, nós vamos tentar aqui, galera, uma façanha, mano. Encontrar a casa dele, certo? E provavelmente lá vai estar tá as suas armaduras. É. O Iron Man, um homem de ferro. E eu vou tentar gatunar! Gatunar! Nham! Levar embora uma das suas armaduras, a mais recente, certo? Do filme Guerra Infinita É Guerra Infinita, né? Vou tentar levar essa Será que isso será possível? Acompanhe esse vídeo Vou dar seta aqui, entrar Ó, ó tem, uma, tem um, um carro antigo ali Ó, me parece que tem um segurança Algumas pessoas Ó, dizem que é ele ali, ó Seguinte, eu não vou parar aqui, senão a gente vai tomar multa Eu vou voltar, vou tentar passar perto Ó, vamos passar Já diminuiu as pessoas aqui, ó Olha lá, olha lá, galera. Bom, eu vou pegar uma distância aqui, ó. Vou, vou ali no fundo. E a gente olha com uma sniper de longe. Já dá pra gente ter visão. Caraca, é o homem, mano. Olha lá, velho. Tá tomando café ali. Deixa eu tentar se aproximar mais um pouco. Não posso se aproximar muito, galera. Por causa de segurança vê, já era, mano. Olha lá, olha lá. Olha lá. É o homem, mano. Olha o carro dele, ó. Tem que marcar esse carro. Me parece que é aquelas Ferraris antigas. Ali, ó. Caraca, se tivesse como se aproximar mais, mano. Tô tá saindo. Tá saindo, ele tá saindo. Mano, eu tô dando muito na cara aqui, velho. Ah, entrou no carro. Opa! Ih, caramba, olha lá, olha lá, lá. Meteu o louco. Tá indo pra onde? Tá indo pra onde, velho? Caraca, dava tempo pra seguir, mano. Mas eu vou evitar, galera. Eu vou evitar. Olha o Tony, mano. Olha o Tony Stark, velho. Bom. A gente tem o contato do Lester. Ah lá, virou. Vai virar ali, ó. A gente sabe mais ou menos onde tá as mansões. Provavelmente ele vai informar ali... É mais ou menos aonde fica a mansão do Tony Stark. Pra gente tentar roubar a armadura do Guerra Infinita, mano. Já estamos trajados aqui, ó. Segundo Lester, essa daqui é a mansão do Tony Stark. Olha lá, Stark Manson Mansion. Caraca, vou jeito inglês, hein? É... 2.0. Mano, o cara que criou essa mansão aqui, das que eu já fiz. Ele remodelou, ficou simplesmente sensacional Então, cara Vamos pegar nosso carro aqui É... E vamos atravessar A rodovia Ó, por enquanto aqui não Mas a gente, ó, tá... a gente vai usar Uma arma, galera E essa daqui, ó, não letal, ó Pra não entristecer os fãs aí do Tony Stark. Aí, abriu, abriu, abriu, abriu. Vamos na surdina aqui, mano. Cara, andar... Vai me custar um tempasso, mano, aqui. Se assim, não andar de carro, tá ligado? Vambora, vambora. O Tony tá aí, mano? Vai pulando aqui. Bora, vamos subir aqui, ó. Caraca, tá muito louca, velho Ela tá repaginada, mano Cara, das outras vezes era bem feiona Que eu trouxe aqui eu Resolvi fazer esse vídeo porque O cara simplesmente Repaginou a mansão inteirinha, mano Olha isso, cara Não tem ninguém, mano Não tem ninguém na mansão Vamos lá Anda Meu Deus, cara Tô pulando aqui porque. Olha aqui a parte de dentro. É. Caraca, olha a foto da mansão. Louca. Ih, a Pepper. Ah, a gente vai ter que, né? Dar aquela imobilizada na moça. <risos> Dormiu! Dormiu, mano. Ninguém pode ver aqui, mano. Senão dá rolo. Cara, eu não vou poder mostrar. Talvez eu mostre em outro vídeo todos os detalhes dessa mansão. É, se vocês quiserem aí, é só comentar que eu trago todos os detalhes. Se você quiser ver como é que ficou. Mas simplesmente essa daqui. Você já viu outras aqui no canal que eu já fiz várias. Essa daqui tá insana, galera. Tá insana. Olha, ó, olha isso aqui, mano. Stanley ali, ó. Alguns artefatos aqui do... Dos filmes, né? O martelo do Thor... O capacete do Capitão América... O escudo... O seto do do, do... do Loki... Tem bastante coisa... Cara, se eu não me engano... Esse urso aí é de um filme também... É... Tony Stark... Agora não sei qual filme... Não lembro... Faz muito tempo que eu não assisto o filme... O negócio é o seguinte... A gente vai ter que encontrar... Aonde fica a sala das armaduras... Pra gente tentar... Gatunar A tecnologia aqui do Tony Stark. Com todos os poderes. Ó, oh, a sala de piano. Se eu não me engano, isso aqui tem tudo no filme. No primeiro filme, cara. esse é o primeiro ou o segundo que ele perde a... Que os caras derrubam a mansão dele lá, mano. Ixi, agora me perdi dentro dessa casa, mano. Olha aqui, mano. Academia, velho. Rapaz, eu me perdi, sério mesmo, mano Não sei onde eu, onde eu tô, cara Mas tá muito top, cara Tá muito top Sai aqui, fora, cara Inacreditável como isso aqui não tem segurança, velho E onde tá o Toner? Já pegou a mulher dele, velho Bora Descer aqui, ó A garagem que é melhor pra descer Ó, tem uns carros aqui Ah lá, o carro que a gente viu Ih, caramba Tem uma armadura ali, mano É a última armadura do filme, mano ele tá ali, galera e tá mexendo naquele carro, mano. Vamos na surdina, vamos na surdina. Várias armaduras aqui, cara. Ele ali, ele ali, ó. Ele ali, ó. A gente vai ter que acertar o Tony, mano. Oh! Isso aí, mano! Deita, deita, deita, parceiro. Ih, caramba! sal o sangue, irmão! Essa não era a intenção, não. Morreu não, tá, galera? Tá vivo, tá vivo. Olha as armaduras, cara. O Tony tá vivo, o Sony ó O Tony tá vivo, galera Aqui, ó Olha isso, mano Olha isso aqui, mano Bom, é aquela ali, ó Que a gente quer, ó Caraca, mano O Tony tá sangrando ali Galera, morreu não, tá? Tá vivo Vivaça, só Tá de roleplay ali, mano Ó Tá é do homem, ó Roleplay, tá de roleplay, tá? Olha essa armadura que a gente quer, velho. Como que usa isso agora? Vou apertar algum botão aqui. É cabação, mano. Foi! Eita! Caraca, moleque! Olha isso, mano! Caraca, parceiro. Conseguimos vestir aqui a roupa, mano. Seguinte. Já vou mandar esse carro pelo... Pelos ares aqui, ó. Ó. Pera. Ô, oh, meu Deus. Como é que usa, cara? Só cabaço nisso. Eita, moleque! Caraca, velho. Pera aí, velho. Isso aqui é meio rápido. Olha essa mansão, galera. Olha lá, ó, a quadra de tênis. É... Tem essa outra área aqui, cara Ó, a fumacinha ali, ó Ela tá perfeita, mano Tá perfeita, cara Como eu disse pra vocês aí É, talvez em outro vídeo eu mostro ela pra vocês É, tá muito louca, mano Mas enfim, ó Ó Você viu que o bagulho ó Mano, eu só não entendi Você viu que a armadura Ela tava sem Sem essa paradinha aqui nas costas Só foi eu vestir ela E apareceu, mano Ó E se eu não me engano isso aqui foi reformado, esse mod, mano Caraca, a gente tá com a roupa Do Tony Stark, mano A roupa não é armadura, né Tem um crime ali, ó Tentar usar o nosso poder. Eita! Pera aí, polícia, deixa eu te ajudar, pera aí. Ali, ó. Depois de. Depois de. Depois de passar o carro do no... no... Tony, mano. Quero ajudar a polícia. Já era, mano. Já resolvemos um o problema. Caraca, velho. É muito difícil controlar, você não tem noção. Olha isso, mano. Ó. Que loucura, cara. Que loucura, mano. Tem que travar a mira pra poder usar, cara. Eu queria tirar essa parada das costas, mano. Não tava. Tipo, depois que eu comecei, eu coloquei a armadura, ela ficou, tá ligado? Aqui, o que eu que? mísseis? Ó, ó, ó, ó, olha isso. Vambora, vambora, galera. Seguinte, eu vou lá pra casa do Franklin. Essa aqui é a mansão ó, do Tony Stark. Já era, mano. A armadura é nossa, velho. Cara, eu já fiz um vídeo assim com a Rockbuster. Dá uma procurada no canal aí que você vai achar. E a mansão tava bem zoadinha na época que eu fiz, né? As primeiras versões. Mas essa última aí o cara mandou bem demais. Eu não quero que fique um vídeo longo. Depois eu vou editar aqui pra ver, deixar ele o mais curto possível. Mas como eu disse pra vocês, se vocês quiserem ver todos os detalhes, eu trago um vídeo só com os detalhes da mansão do Tony Stark no GTA V. Mas enfim, cara, a armadura, galera, é nossa, mano. Aí ó, com todos os poderes, parceiro. O bagulho é insano, velho. Ó, cara, você viu? Você viu? Terrissagem ali, mano. Demais, velho. Cadê a casa do Franklin agora, velho? Agora eu tô perdido aqui. Aí, chegamos aqui em casa. Ai. Não gruda, mano, não gruda. Falando, mano, difícil pilotar esse aqui, velho. Enfim, cara. Ah, é, não quer. Pera aí. Não quer abrir, não, pô? Aí, galera, aí, ó, a armadura do, do Dr. Stark aí, é nossa. <risos> Bom, se curtiu, clica no gostei, compartilha. Tamo junto, valeu. E...